Olha o teu amigo. E o meu amigo, agora já é amigo de toda a gente. O Avequinho. É uma taça uh, da Carica, não é? Sim. Taça Rubi. Se for como o Jorge Lagarto, já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove competições ganhas. E tem quatro torneios. Torneio, olha o torneio da FFCP. Por okay. isso é que o quase. O ano Liga Coçadora. Por isso é que o quase dizia que podiam ser amigos se ele quisesse. Ele é que não quis ser amigo deles. Porque é que tu achas Eu... que ele, uma pessoa que nunca participou nos fóruns aparece de repente com uma presença tão assanhada e, e não é como uma, uma entrada normal a perguntar o que é isto e aquilo, é logo a criticar. No domingo, a partir das 22 horas, jogo da época, com Pirinho. <música>